Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mas deputada, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouco a respeito do Brasil e da crise política institucional que vivemos. Depois de tantas ameaças do presidente Bolsonaro, do dia 7 de setembro, ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros, especialmente, Alexandre Moraes e também Luiz Roberto Barroso, o presidente ontem encaminhou uma carta à Nação, auxiliado pelo ex-presidente Michel Temer, de certa forma eh, se desculpando, dizendo que não pretendia ofender os ministros, buscando aí uma, uma trégua nessa, nessa luta eh, sem sentido, de absoluta insensatez que o Brasil vive, sobretudo um país com tantos problemas sociais como nós enfrentamos, sociais, econômicos, alta, inflacionária, um, um país com miseráveis eh, milhões de militares Miseráveis, milhões de desempregados, pessoas passando fome, com 100 milhões de brasileiros sem água potável, com, com, sem saneamento, 35 milhões sem água potável, enfim, o drama que, todos, que este país vive há tantos anos. E, no entanto, perde-se tempo e energia com questiúnculas sem o menor sentido nessa briga institucional. Como sair desse impasse, desse embrólio, dessa crise que vivemos? Deputada Tava Tamaral, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Só queria reforçar é, o que você já trouxe, porque eu acho que esse é o ponto mais importante. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis das últimas décadas no nosso país. A pandemia se soma a inflação, se soma o desemprego, a fome, o aumento do preço da gasolina, do gás... Assim, de fato, é um momento muito difícil e, como sempre, quem mais sofre são os mais pobres, são os mais vulneráveis. Sim. E aí, quando a gente tem essa crise política dessa proporção que a gente está vivendo, é claro que ela tem um impacto. Então, na hora que caminhoneiros é, que defendem o presidente da República vão às ruas, a gente vê automaticamente um aumento no preço do combustível, o que pressiona também a inflação. Então, é importante a gente ter essa compreensão de que, olha... Essa essa crise social, econômica, de saúde que a gente está vivendo, ela vem sendo muito agravada pela crise política. E aí, não eu não consigo aqui separar a, a cidadã, a tábata da deputada. É muito frustrante ver tudo o que está acontecendo. É, é muito frustrante, inclusive, ver o presidente da República apostando nesse caos, botando mais lenha na fogueira, para ver o que acontece, para ver se assim anima a sua base. Tem muita gente sofrendo muito, tem muita gente morrendo muito, por causa em grandes números, por causa dessa crise. Então, ontem, é, quando veio essa carta, ao que tudo indica, escrita pelo ex-presidente Michel Temer, acho que todo mundo pensou, será que agora é, eles vão dar uma pausa, sabe? Será que agora o presidente da República vai trabalhar de verdade? Porque a gente olha para a agenda dele e é motocicleta, e é não sei o quê, mas não tem trabalho de verdade. E aí, uma hora depois, ele vai e ataca novamente é, um outro ministro que uhum. vai... Então, é, eu um pouquinho desse ano de crise, de fato, vai vai vai acabar agora, mas, de todo mundo de todo modo ciente que, quanto mais ela durar, quanto mais ela se prolongar, mais gente vai sofrer no meio do caminho. A senhora acredita na, na possibilidade de, do impeachment, a senhora seria a favor ao impeachment do presidente Bolsonaro? Sim, eu sou a favor do impeachment já há algum tempo e é importante trazer algo que acho que a pandemia da Covid no Senado ela deixou um pouco mais clara. Quando começou a pandemia e a gente viu o governo negando vacinas e a gente viu o governo se opondo né, às medidas que eram necessárias para o combate à pandemia, acho que todos nós, por algum tempo, pensamos que era só ideologia. Ah, eles estão fazendo isso porque precisam, enfim, espalhar fake news, inflar a base, e etc. E tal. E aí, com a CPI da Covid, a gente vai percebendo que não era só a ideologia, que havia corrupção por trás, que havia gente do governo Bolsonaro querendo lucrar com a compra de vacinas. Então, a gente volta para a estaca zero, que é a velha corrupção de sempre, que no Brasil sempre matou, mas que na pandemia mata muito mais. Então, desde... É... A partir do momento que a gente entende que é um governo não só negacionista e autoritário, como é desde o início, mas que também é um governo corrupto, que também é um governo que coloca essa disputa pequena, miúda, sabe? De poder pelo poder, acima da vida dos brasileiros, que é um governo incompetente. E aqui, se a gente puder falar da área de educação, essa é a minha maior preocupação nesse momento, eu não consigo ver um fim a essa crise toda que a gente está vivendo sem o impeachment do presidente Bolsonaro. E definitivamente o impeachment ele está em pauta e, e no meu entendimento é importante que, que o, os partidos que ainda estão no governo, sabe, que ainda jogam com esse toma lá da cá, que ainda estão atrás de cargos, de emendas eles desembarquem desse projeto, que eles deem um basta a essa crise que a gente está vivendo, porque notas de repúdio, os posicionamentos não melhoram a situação. Mas a senhora sabe muito bem, como deputado aqui é, que o impeachment, o um processo de impeachment depende do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, Partido Progressista, que é o um partido, de certa forma, que dá sustentação ao Centrão e, consequentemente, ao governo Bolsonaro. A senhora acredita na possibilidade do deputado Arthur Lira mudar de posição e promover o processo de impeachment? Ou isso fica completamente fora de sentido em razão da ligação do PP com o presidente Bolsonaro? Os partidos do Centrão que apoiavam o governo Dilma foram aqueles que desembarcaram do governo e passaram a apoiar o impeachment. Tem uma coisa que a gente aprende é, assim que pisa no Congresso é que de uma maneira muito torta às vezes, mas ainda assim o Congresso ele é sensível à pressão das ruas. É os parlamentares ouvem o que quer o que quer a população. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é quando as votações não chegam até a população. É a gente vê muito absurdo acontecendo. Então nesse sentido, dado que o centrão já desembarcou de um governo no passado já apoiou, apoiou o pedido de impeachment porque entendeu que era interessante eu não acho que essa é uma barreira muito grande, agora é importante que a gente entenda que o Centrão ele apoia hoje o governo Bolsonaro com custo e esse custo ele vem na forma de cargos, na forma de emendas na forma de uma parte do orçamento gigantesca que é controlada hoje pelo Centrão que vem sendo distribuída pelo Centrão então é importante a gente entender que essa conta quem paga é o povo Sim. Então, eu que, por exemplo, milito na área da educação e que estou desde abril do ano passado, junto com a bancada da educação, lutando para que alunos pobres, para que professores tenham acesso a um equipamento, tenham acesso à internet, cada vez que o governo Bolsonaro faz uma manobra e luta contra esse projeto, eu penso, eles estão dizendo que não tem dinheiro para educação, que não tem dinheiro para conectividade. Mas até onde a gente sabe, pelo menos 10 vezes mais é, do que esse valor, está sendo distribuído em compra desse apoio. Então, assim, a gente tá pagando essa conta, sabe? Na hora que o governo vai ficando cada vez mais impopular, o centrão vai aumentando ainda mais o preço que cobra para sustentar o governo, esse dinheiro, ele não nasce em árvore. Esse dinheiro, ele sai da saúde, ele sai da educação, ele sai de lutas que realmente importam, muito mas que cada bem. vez mais são menos priorizadas. Então, o custo tá ficando muito alto para a gente. Muito bem. Eu queria ouvir agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boca News TV, para que participe da nossa conversa e questione a deputada Taba Amaral. Certo? Sim, Chico. Participação da Débora Silva, importante líder movimento Mães de Maio, né, aquela tragédia que aconteceu aqui com jovens, aqui, especialmente aqui na Baixada Santista. O Aldo Neto aí perguntando se a deputada vai sair do PDT, ela já saiu do PDT, se vai para o PSDB. Né? Uh, o Ailton Candeia, a Marcela Barros, o Aldo também mostrando que a, a deputada é bem didática, a Tainara Talhar ele, não existe nenhum dispositivo legal que permita colocar em votação o processo de impeachment sem depender do Lira? Não, não tem. Até não o ex-deputado é. Beto Mansur já esteve aqui é. e falou que relembrou até como foi o processo de impeachment da ex-presidente Dilma e re relatou essa impossibilidade. Mas, deputada, duas questões aí que, que, eu, que eu gostaria de, de conhecer com essa experiência, apesar de nova na câmara novidade nova na câmara também a senhora já conhece meio a, a forma como o presidente tem atuado né e hoje na manchete do, do site do site Wall coloca assim vamos aguardar né justamente para o seus seu público principal aí do, do que houve obviamente muita muita gente atrelada ao presidente não gostou aí dessa carta que foi divulgada ontem só acredita que é questão de tempo para o presidente voltar a, a agir da mesma maneira como ele o 7 de setembro, só acredito que é questão de tempo, como já aconteceu em outras possibilidades, e uma outra focada na questão da educação, que a senhora é uma pessoa que tem uma atuação muito forte nesse segmento, e aí a pandemia ficou muito clara, só até falou a questão da internet, mas a pandemia ela deixou mais clara, é uma preocupação muito grande, existe já um abismo, isso é natural, infelizmente, em razão, não só aqui no mundo todo, como a educação foi afetada em razão da pandemia, isso é indiscutível, os reflexos que a gente só vai sentir, mensurar, daqui a algum tempo, efetivamente, mas uma preocupação quando a gente tem uma disparidade, aí, especialmente em escolas particulares, né, que as aulas praticamente foram retomadas, com as escolas públicas na grande maioria das cidades brasileiras. E isso, de certa forma, pode ser um impeditivo para a gente ter um abismo, ou seja, ao contrário, a gente ampliar esse abismo social entre estudantes da rede pública com estudantes da rede eh, privada no Brasil, a senhora é um grande exemplo, aí, sua história de vida é um grande exemplo de que é possível jovens da, da, da, de escolas públicas chegarem e atingirem, e no seu caso, até estudar no exterior. Eh, a senhora acha que a pandemia e a forma como o país está atuando, quais ações devem ser feitas para evitar ou diminuir esse abismo que vai acontecer, conforme todos os especialistas colocam nesse sentido? Perfeito, Fernando. Obrigada pelas suas perguntas, pelas perguntas dos nossos ouvintes. É, primeira coisa, eu estou sem partido nesse momento, converso com vários partidos. É, uma só coisa que eu queria complementar, que tem a ver com a sua pergunta, mas também com a conversa anterior, é que é importante a gente entender: eu falava desse custo né, que esse toma lá da cá tem para o nosso uhum. povo, que essa corrupção toda tem para os brasileiros. A gente está vivendo um momento em que, cada vez mais, o Centrão vai ocupando espaço dentro do governo Bolsonaro para sustentar esse governo, que já é extremamente impopular, e a gente tem que olhar que nesse momento se aproveita para passar uma reforma política extremamente negativa, que vai abrir muita brecha para corrupção nos partidos. É nesse momento também que ainda trabalham para aumentar o valor do fundão. Ou seja, as coisas elas não estão desconectadas. O presidente vai ficando impopular, o preço vai aumentando desse apoio do centrão, e tentam passar um fundão, passam uma reforma política extremamente assustadora do ponto de vista de combate à corrupção, e aí em relação a se a gente pode esperar uma postura diferente né, do presidente da República. Olha, nada disso me surpreende. Bolsonaro foi deputado, foi deputado federal, vereador, etc., por quase 30 anos. Se eu não me engano, aprovou dois projetos em todo esse período que esteve na Câmara. Ao que tudo indica, ele tem ligações com as milícias do Rio de Janeiro, a gente já sabe de diversos esquemas de corrupção. Ele é a pessoa da a sair do, do esquema de rachadinhas, sabe, dos funcionários fantasmas. Então, me surpreende quando as pessoas é, se assustam com o um escândalo de corrupção no governo. Ele também é a pessoa que, sabe, defendeu torturadores, defende a ditadura, então, assim, ele está sendo no poder o que ele foi por 30 anos na vida pública. Sim. Talvez as pessoas uhum. não acreditar nisso. Então, não, eu não acho que a situação vai mudar. Eu acho que ele está esticando a corda e, e o povo vai cada vez enfrentando uma realidade mais dura. Em relação à pauta da educação, é, a, a pandemia ela ampliou muito essa desigualdade. E aí... E colocou a educação no seu pior momento dos últimos 20 anos. E como você falou, eu sou aguerrida assim nessa luta pela educação, porque para mim não é teoria. Eu estou falando com vocês hoje porque eu tive oportunidades uhum. na educação. Mas sei também o que é perder um pai, o que é perder amigos, vizinhos, para o crime, para as drogas, para a violência, porque não tiveram acesso à educação. Então é um absurdo o que está acontecendo. A gente está lutando na Câmara. A gente o edital do 5G que as empresas que ganharem esse leilão terão que conectar escolas públicas, a gente segue lutando pelo nosso projeto de conectividade, aprovamos o Fundeb, que financia a educação básica, um fundo maior, mais redistributivo, é bem desafiador para essa área. É, deputada, ainda sobre educação, que realmente é um tema fundamental, é, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é da vida pública nacional, a senhora foi eleita por um partido que tem como pauta prioritária a questão da educação. Muitos de seus fundadores e líderes, como o Darcy Ribeiro, por exemplo, sempre eh, defenderam muito a educação, o próprio ex-governador Brizola e mesmo o, o ex-governador ex-ministro Ciro Gomes. Aliás, vem do Ceará um belo exemplo na educação que é no município de Sobral. A senhora certamente conhece a experiência educacional do município de Sobral, que conquistou, não faz muito tempo, os melhores índices eh, nacionais no, nos testes, de, nos exames eh, de aprovação, né? superando, inclusive, o índice de escolas particulares de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu lhe pergunto, o exemplo de Sobral... Né? não se poderia desenvolvê-lo, praticá-lo em todo o país, num grande pacto, um pacto federativo pela educação, pela educação pública, porque é inadmissível o nível da educação no Brasil, sobretudo agora, em tempos de pandemia, os especialistas dizem, alguns foram entrevistados por nós, dando conta de que levaremos pelo menos uma década para recuperar esses dois anos perdidos né, por conta da pandemia, o comprometimento da educação, sobretudo daquelas crianças em fase de alfabetização. Pergunta, senhora, o exemplo de Sobral não poderia ser espalhado por todo o Brasil? Com certeza. É, só um comentário. A principal razão eu ter ido para o PDT foi justamente porque eu acreditava que era um partido da educação. Mas, infelizmente, a vida real ela é um pouco mais dura, e aí me deparei com um partido que tem o mesmo nome em São Paulo, em vários estados nacionalmente, há 30 anos. Mas eu continuo com, essa, com esse mesmo bichinho com esse mesmo sonho de acreditar que um dia a gente pode ter a melhor escola pública do mundo. E eu, inclusive, tive a oportunidade de trabalhar em Sobral, de voltar para fazer uma pesquisa, e... E as grandes inspirações nessa luta são Sobral, no que diz respeito aos reais do ensino Pernambuco, no que diz respeito à educação integral no ensino médio. Com então, essas redes que a gente tem, que olha, dá para fazer muito mais com o recurso que a gente tem hoje. E, em termos de som, né, é importante dizer é, que nós tivemos, por dois anos, uma luta muito grande da bancada é. da educação. Pra... Deputada, o, o seu é, áudio... O seu, eu... tá um momento... o seu áudio está pipocando um pouquinho? O seu áudio está tendo uma certa. Está é. pipocando melhorou? um pouquinho. Melhorou, agora melhorou. Por favor, continue. Perfeito. Se não funcionar, eu entro pelo celular, vocês me avisam. Pois não. Pode falar. Então, estava falando que foi uma luta de dois anos da bancada da educação para a gente colocar o Fundeb na Constituição e aumentar esse fundo é, da educação básica um dos primeiros projetos que eu apresentei que foi um instrumento ao Fundeb, que justamente para espalhar essas boas práticas. Que a começar é a funcionar é, a partir de dois anos, nós teremos uma parte do, curso do FIC, que vão ser distribuídas para os municípios, seguindo dois critérios. Primeiro, os municípios terão que implementar boas práticas. Uma delas é que eu tive contato com o Sobral é acabar com a indicação para diretor escolar. A maioria uhum os municípios brasileiros, ainda são os vereadores que indicam que iriam ser os gestores das escolas. Então a gente está listando quais são as boas práticas que a gente já aprendeu com Sobral, com Pernambuco, com tantos lugares. Então, para acessar esse recurso adicional, o prefeito, o secretário de educação vai ter que implementar essas boas práticas. Sim. E aí esse recurso adicional ele vai ser distribuído para aqueles que melhorarem em relação a si mesmo nos índices da educação. Então, não importa quem está na frente para trás. Quem, por exemplo, e dobratado, reduzir a desigualdade, vai receber esse recurso adicional. Então, essa parte do Fundeb, ela começa a valer em 2023 e eu estou muito ansiosa para ver a sua reação. Tomara. Depois, que é o aqui, qual eu lutei bastante, então, eu acho que vai contribuir para a qualidade. Tomara que dê certo, porque é a, un... é a melhor alternativa para o país, a educação. Eu costumo dizer que a educação não deveria ser prioridade de governo, mas a razão de ser de todo e qualquer governo. Infelizmente, não é assim no Brasil. Ah, deputada, eu queria agora voltar um pouquinho, antes de passar para o Fernando e para os nossos amigos internautas, é, lhe questionar a respeito da eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem já foi antecipada pela campanha presidencial e pela polarização existente entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que evidentemente recuperou seus direitos políticos e certamente será candidato. Eu lhe pergunto, a senhora é, foi eleita pelo PDT, hoje procura um novo caminho, enfim. A senhora vê possibilidade de uma terceira via viável no Brasil, na eleição presidencial do ano que vem? Eu vejo muita necessidade dessa terceira via. É, meu primeiro comprometimento é contra esse governo autoritário, corrupto, incompetente que a gente tem hoje no poder. Mas eu entendo que essa polarização de Bolsonaro versus Lula, Bolsonaro contra o PT, ela é muito ruim para o nosso país. Eu vi o que foi fazer campanha em 2018 e ver as pessoas brigando, se agredindo na rua. E eu acho que isso tende a piorar. Então, eu trabalho todos os dias para que a gente possa ter uma alternativa, que é a dita terceira via, para que as pessoas não tenham que votar em A porque não gostam de B ou votar em B porque não gostam de A. É muito difícil, sim. E, e nesse momento eu converso, acredito eu, com todos os candidatos a presidente que fogem dessa polarização. Mas eu acho que o que aconteceu no dia 7 de setembro essas agressões, essa polarização toda que a gente está vendo, vai empurrando a gente para a necessidade dessa construção. Então, eu acredito que sim, nós podemos ter uma terceira via, nós podemos ter uma terceira opção nas eleições do ano que vem. A senhora sugeriria algum nome, não? Eu acho que quem escolhe <risos> esse nome é o povo, vou ser muito sincera. Eu converso hoje com várias pessoas, com é, Simone Tebet, Alessandro Vieira, Eduardo... Aham... Uhum. Tivemos, tivemos uma interrupção, São deputado. São muitas outras possibilidades que estão aí. Mas o que eu. Devo... Voltou? Ah, voltou, agora voltou. Por favor, continue. Bom. Peço desculpa, né? Não, não. É, é, Mas, vamos embora. Então. É que a senhora estava dizendo que conversa, conversa com, conversou com a senadora Simone Tebet, com, com é, outro, outros Alice políticos... Maninier, Eduardo Leite, Mandetta... Eduardo Leite, Mandetta, etc. Bom, só o PSDB, a senhora falou no governador <risos> Luiz Eduardo Leite, só o PSDB tem quatro candidatos. <risos> o senador Tasso Gereissati, Mas, o, o, o, o, o prefeito Arturo Vigílio, de Manaus, o governador Dória enfim... É só o PSDB tem quatro. Isso só fez uma o... complementação. O pois que eu não. ia dizer, estando esses nomes, é que eu converso com todos eles, mas o que eu defendo mesmo é que eles se juntem e daí sai a uma coisa que <risos> Pois outra. é, o... o... <risos> Nós tivemos a oportunidade de entrevistar recentemente aqui, no, aqui mesmo nos estúdios da Boca News TV o ex-ministro, ex-deputado Aldo Rebelo, que também é candidato à presidência da República e que, como a senhora, não tem partido por enquanto. Ele está sem partido, estudando, após mais será candidato à presidência. E ele brincando-se assim que a terceira via está tão congestionada hoje em dia no Brasil. Que realmente está muito difícil o número de pré-candidatos pela terceira via, tentando... Mas eu tentando... Uma, uma coisa? Claro. Aí, é, eu digo, talvez por ser muito nova, tenho é, essa coisa de dizer o que eu penso, enfim, com muito respeito, mas não dizer o que eu acredito mesmo. Claro. Não cabe à política e aos políticos escolherem quem vai ser o candidato de terceira via, cabe ao povo. Eu acho que as pessoas têm que ir para a rua, têm que dizer o que pensam. Têm que Não pode ser só eu não sou o Lula nem o Bolsonaro, tem que você pensa para o Brasil. Qual é Sim. a sua proposta para educação, para economia, para geração de emprego? E aí o povo decide, eu acho que ao longo do próximo ano, eu acredito que essa salada mista aí, a gente vai conseguir ver alguém se descontando. E aproveitar, e em São Paulo, como é que a senhora está acompanhando a sucessão em São Paulo, que me parece muito mais equilibrada do ponto de vista das candidaturas? Temos aí quatro ou cinco candidaturas fortes. As pesquisas, aliás, refletem isso. Há um empate técnico entre quatro ou cinco candidatos, pré-candidatos. Como é que a senhora vê, como deputada paulista, o cenário da sucessão em São Paulo? Eu vejo o cenário em São Paulo com muito mais tranquilidade do que eu vejo nacionalmente porque o que me preocupa mesmo é essa polarização, é essa violência, esse ódio todo. Então é, até onde me consta teremos eleições muito mais tranquilas. É, o meu apoio será decidido, né, junto com, com a decisão do partido. Mas o que eu sempre vou buscar é, é aliviar a polarização. Que partido? Oi? Que partido? Que partido? Conversando <risos> com os partidos. Então, Não, okay. a um senhora disse a minha ser decisão que será país. junto com o partido. Eu queria saber qual é o partido. <risos> Não, essa decisão não existe ainda. Mas... <risos> tá certo. E aí eu acho que o mais importante é que, é, de novo, assim, talvez a gente nem olhe com tanta preocupação para o cenário em São Paulo, porque por mais que a gente tenha discordância com a B, C ou D, acho que o mais importante é que a democracia fique de pé. Sabe? É verdade. Porque... E as pessoas é vão à frente. O que me preocupa hoje mesmo é o cenário nacional. nacional. Fernanda e Maria, para a gente encerrar, porque a deputada, é, a deputada, tem, deputada compromisso, tem compromisso isso aí. Nós sabemos, vamos respeitar esse seu é compromisso, deputado. Já vamos liberá-la. Claro. Por favor, Fernanda. Não, não só para complementar, a Tainara né, falando da Simone Tebet, parece uma excelente escolha. O Paulo Eduardo Costa também, a Marcela Barros, o Aldo Neto, enfim, alguns dos internautas nos colocando aí a posição, agradecendo também a, a participação da, da deputada que a gente sabe que tem o compromisso. E, e só para finalizar, deputada, a senhora, obviamente, seu nome na eleição passa, na eleição municipal passada foi até citado aí para uma candidatura para a Prefeitura de São Paulo. A senhora, é claro, obviamente, ano que vem, provavelmente vai ser candidata novamente a deputada, até porque a senhora foi a sexta mais votada no Estado de São Paulo e a décima quarta no país. A senhora tem pretensões futuras aí de ir por executivo Uh, em alguma uh, no futuro, não tão distante assim, deputada? Voos mais altos, deputada. Acho que é importante lembrar que eu sou muito nova, né? Então, <risos> graças a Deus, tenho 27 anos. É, e eu brinco que isso até me permite participar um pouco dessa confusão de discussão de terceira via, porque uhum. aí participo mesmo pensando que eu acho que é melhor. Em relação ao próximo ano, pretendo sim disputar a reeleição, acredito que sim, um dia terei muito a contribuir em uma posição do executivo. Mas é importante dizer que, enfim, talvez por não vir da política, né, por assim dizer, uhum. eu não gosto muito dessa ideia da escadinha, sabe? Uhum. você tem que dizer, nessa né, eleição eu disputo isso, naquilo... Porque, Sim. sendo muito sincera aqui, eu tô aqui hoje por causa da educação. Se o dia entender que eu tenho mais a contribuir em outro lugar a educação, eu saio. E hoje eu entendo que eu tenho muito a contribuir no Congresso e também não gosto muito dessa ideia de sai para um, depois de dois anos abandona, sai para outro. Então, em nenhum momento eu considerei, no ano passado, ser candidata em São Paulo, vou disputar a reeleição no ano que vem, e aí vou entendendo onde eu acho que será a minha maior contribuição. Só para a porque... gente não naturalizar isso, das pessoas se elegem, dois anos sai, dois ah, anos sai, dois sim, anos sim, sai. Sim, sim, perfeito. Então, é parabéns aí, é, porque são poucos que pensam... Dessa maneira, Dessa né, Chico? Infelizmente é a escadinha, a famosa é verdade. É verdade. escadinha. Já entra, já pensando no próximo mandato. E dia domingo só e vai aí, estar você na Paulista? Isso, que é? que exatamente. Domingo só vai estar na Paulista, né? Que só, só colocou nas suas redes sociais aí. Domingo vai estar na, na Avenida Paulista, em São Paulo, obviamente, para poder aí, dentro dos protestos aí. Um ato, um ato de protesto, Ato de protesto, o né? Sim, venho participando das manifestações é, a favor do impeachment de Bolsonaro. Estarei na Paulista no domingo. E, e eu acho que é importante ressaltar assim, quem me conhece sabe que eu tenho grandes diferenças com a MBL e sabe que eu me coloco no campo progressista. Mas as manifestações não devem sobre candidato A, B, C ou D. Elas têm que ser contra essa corrupção toda que está acontecendo, tem que ser contra esse governo incompetente, tem que ser contra esse sofrimento todo. Então, nesse sentido, fico bem tranquila de estar ao lado de quem quer que seja dentro da democracia, e acredito que domingo vai ser uma oportunidade bacana da gente mostrar que queremos um basta, tudo isso que está acontecendo. Muito bem. Deputada Taba Tamaral, gostaria de agradecer muito a sua presença, a sua participação. Estamos liberando a senhora, porque a sua assessoria pediu que a senhora fosse liberada às 10 horas no máximo. Ultrapassamos um pouquinho, mas de qualquer maneira eu queria agradecer muito a sua participação e a sua presença. Pessoal, muitíssimo obrigada. Se vocês me derem um minutinho, claro, a gente falou que... muito de coisas muito difíceis né, que estão acontecendo. E como alguém otimista, mas que sonha com o Brasil muito melhor e que acha que a gente é muito melhor do que isso, eu queria só compartilhar uma vitória recente que nós tivemos. Não sei se todo mundo que nos acompanha sabe, mas é, existe uma questão no Brasil que é a pobreza menstrual. Que são uhum. mulheres que não têm recurso para comprar absorvente. Uhum. É uma situação assim muito triste de meninas perderem um mês e meio de aula por ano porque não tem absorvente. E aí imaginem a vergonha dessa criança, a tristeza de um pai que não consegue comprar é, esse absorvente para sua filha. E recentemente, depois de um ano e meio de muita luta, nós aprovamos um conjunto de projetos na Câmara, eu sou autora de dois deles, é criando um programa que as mulheres mais vulneráveis. E aí nesse um ano e meio também a gente lutou muito aqui no estado de São Paulo, então, a rede estadual, uhum. é, ela já conta hoje com absorventes para todas as meninas que precisem. Diversos municípios, São Paulo, Praia Grande, já tem seus programas, Mogi das Cruzes. Então, só para dizer que, em meio a tanta dificuldade, a, isso mostra que o brasileiro é bom, sabe? A gente ah. consegue enfrentar um tabu e a gente consegue endereçar uma questão difícil. Só para a gente não perder a esperança e, e lembrar que que tudo isso vai passar, hoje. Está certo, Deputada. Muito bem. Parabéns, Parabéns. pela iniciativa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal em Foque Manhã de Notícias. Boa sorte para a senhora e um bom mandato. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Até mais. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob comando do provedor Ariovaldo Feliciano,